Olá! Então, hoje é dia 5 de dezembro, e eu acabo de ter a brilhante ideia, nem né, é um tão brilhante assim, de começar um resumo mensal. E em vídeo, porque eu já faço isso lá no blog, são cinco coisas que mudaram o meu mês, que fizeram o meu mês muito bom. E aqui eu vou fazer um resumo mensal, eu vou contar pra vocês as coisas mais legais que aconteceram. E pra vocês me acompanharem, vai ser tipo um documento life com os melhores momentos, só que eu não vou fazer que porque live não pode falar, e eu falo pra caramba, e meu braço tá doendo, então eu peguei essa ideia da Carol Pinheiro e eu acabei de assistir o vídeo dela do mês passado, então eu decidi fazer também, e esse é meu novo canal, eu espero que vocês gostem de ver essa nova fase, eu não vou mais postar vídeo no velho, eu vou postar só aqui agora, porque eu mudei muito no último ano e eu acho que é legal recomeçar e levar a sério dessa vez. Eu tô no sétimo, sexto, acho que... Se... Oh, WhatsApp, No sexto semestre e da faculdade e tá uma correria, eu tenho que entregar o meu último projeto essa semana e eu tô muito feliz que eu vou entrar de férias, eu tô trabalhando e eu já tô... Um pouco mais velha mentalmente falando, se dá, é que eu posso falar assim. Então, eu acho que vai ser legal mudar, criar um canal novo em que eu possa postar coisas que tenham a ver comigo no meu novo momento. Sem precisar ficar apagando o vídeo e... sabe? Não, tem preguiça. E eu tô fazendo sombra no meu rosto, pera. Então, vamos lá. Hoje a Molly vai tomar a última vacina dela e depois ela vai poder passear. Tô muito ansiosa pra levar ela a passear, pra dar um rolezinho com ela. Ela é muito elétrica, ela tá gigante, eu vou mostrar ela pra vocês. Mas ela tá muito grande, gente, sério. Eu tô ficando apavorada que ela tá crescendo muito rápido, muito rápido. Então, vamos lá. Eu espero que vocês gostem de ficar comigo durante o um mês. Fernanda <risos> Não, não, não Puxa Puxa nada Puxa. Que mania de bagunçar Puxa. meu quarto Puxa. Fernanda Puxa. Nanda Nandinha Puxa. Não <risos> Que moria Não Tá, o último trabalho Do semestre yeah! <risos> Muita emoção Ai, tchau Finge que tu é bonitinha e senta direito Eu estou bonitinha, hein? Vira pra mostrar os teus cachos. Vira. Meus cachos? teus cachos. Meus cachos? Vira. Isso, assim. Isso. agora, eu vou gravar vídeo hoje é dia 26, e é sábado então eu vou aproveitar, porque eu ganhei de Natal um tripé e eu vou gravar vídeo hoje começar os vídeos do canal que agora vai ser bem mais fácil eu vou mostrar pra vocês como é que eu gravava antes, tipo, é impossível de gravar assim, mas é o que tinha, por isso que eu quase nunca gravava, porque eu chamo preguiça de arrumar tudo gravar. E agora com o é muito mais fácil, porque tá arrumadinho, vou virar aqui para mostrar para vocês, peraí. Chinelo. <risos> Antes eu filmava aqui na frente da janela, só que eu sentava no chão, então eu tinha que botar, eu tinha que sentar, além de ter que sentar no chão, eu tinha que botar a minha luminária e a câmera em cima dessa cadeira que eu estou usando, que gira. Então era um saco pra fazer ela ficar parada. Aí agora eu ganhei um tripé! Ei! De Natal, do Papis e da Mams. Então agora eu tenho como filmar sem precisar botar as coisas em cima da cadeira. E eu estou muito feliz por isso. Que eu vou poder voltar sempre na cadeira e não mais no chão. E vai dar pra botar cenário bonitinho, vai ter as minhas coquestes do lado. Eu falo qualquer. azar. Cada um fala do jeito que quiser. E aqui eu vou me maquiar agora. Olha eu ali. <risos> Oi. Uh, Vamos maquiar agora pra começar a gravar. Vamos lá. Hoje é dia 28 de dezembro E eu ganhei essa agenda linda Do recomeço Que é do Campanha do em quadrinhos e patas dadas Tem aqui atrás aqui é. E eu achei muito linda Gente, sério Cada mês, cada abertura de mês Tem um doguinho que Esses aqui já foram adotados porque o tema é recomeço, então tem a foto deles e tem a foto da família, aqui, da pessoa que adotou com eles. Todos os meses tem isso e tem essa gradezinha aqui que é muito boa pra se organizar, pra marcar, tipo, prova na faculdade, por exemplo, eu ainda não marquei, mas eu posso marcar aqui que eu tenho que eu entro de férias, então eu tenho toda essa semana aqui pra marcar, que é a minha semana de férias. Do trabalho. Yay! E ele vai tá marcando aqui as coisas. <coughs> e eu tô ficando rouca. E aqui tem outro toguinho Que é em fevereiro. E aqui tem a família dele. Muito legal, né? E é isso. Só vim mostrar pra vocês a minha agenda linda. Do ano que vem. Olha a sujeira que tá, a área da minha mãe. <risos> Foi culpa tua, sai. Não. Sai. Então, hoje é dia 31 e eu tô com essa cara de sono porque eu fui acordada. E agora são meio-dia e pouco, acho, quase uma da tarde já. E eu ainda não realizei que já tá tarde, que eu tenho que acordar de verdade. E então eu decidi abrir a minha Happiness Jar, já que hoje é o último dia do ano. E normalmente é nesse dia que a gente abre. Tem alguns acontecimentos de agora, dos últimos meses, que... Dos últimos meses, das últimas semanas, que eu não escrevi, que não estamos na Happiness Jar que ainda. Mas que antes de guardar os papéis, eu vou escrever. Eu guardo os papéis todos os anos. Eu já faço, esse é o terceiro ano que eu faço. Ano que vem eu vou fazer de novo. E eu acho muito legal, porque a gente acaba lembrando de umas coisas que a gente nem sabia. Tinha um conceito com um glitter na cara. A gente nem lembrava mais. E é sempre bom lembrar das coisas que fizeram bem. Mesmo que hoje elas já não sejam mais realidade, elas sejam só lembranças. Mas eu acho muito legal. Então eu vou abrir agora. Não já viu, já viu, já viu, já viu. eu não quero tirar o seu. Eu não quero.